Olá, meu nome é Gustavo, eu sou servidor técnico-administrativo do Instituto Federal Campos Capivari Estou também como coordenador de extensão E agora, nesse ano de 2023, eu vou coordenar o projeto Capoeira Prática e Salvaguarda Como o próprio nome diz, o objetivo principal do projeto é praticar e salvaguardar capoeira, certo? Para isso eu vou precisar de dois bolsistas para me auxiliarem é, Preciso de dois bolsistas que vão trabalhar 10 horas por semana junto comigo no projeto e em contrapartida Por esse trabalho de 10 horas semanais Eles vão receber uma bolsa de 200 reais mensais Certo? E o que eles vão fazer? Eles vão participar comigo do planejamento das atividades Vão realizar a divulgação dessas atividades Realizar o registro das atividades né? Bater foto, escrever um texto para publicação Auxiliar no, na, na hora de dar aulas mesmo de capoeira é, Organizar os eventos é, Organizar excursões A gente tem ali a previsão de uma excursão, pelo menos uma visita técnica durante esse ano Organizar apresentações culturais Apresentar trabalhos em eventos científicos Auxiliar na pesquisa e na elaboração de novas propostas certo? Esse é o trabalho como um todo que os bolsistas vão precisar fazer ao longo desse ano Durante o projeto certo? É, Pré-requisitos para quem queira participar É ter cursado pelo menos um semestre do curso em que está matriculado Isso é definido por portaria, né? não é a gente que define ter a disponibilidade de participar das atividades presenciais todas as terças, quintas e sextas-feiras, entre as 13 horas e as 15 horas, então tem que ter disponibilidade nesse horário da tarde. Precisa gostar muito de atividade física, gostar de música, gostar de ler e de pesquisar, e obviamente gostar de capoeira, que vai ser o nosso tema principal, certo? Se você aí tem interesse em participar comigo desse projeto, as inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Federal Campus Capivari entre os dias 6 e 16 de fevereiro, tá? Participem.